Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Ei, ei, hum. Pega os outros. Pega os outros. Cadê mais bebezinho lindo? Cadê as nenhinhas de papai? Aqui. Cadê? Oh, tá chorando, Rex. Pega ele. Pega ele. Pega ele, senhor. Pega ele, senhora. Pega os outros, tá? Pega os outros. Põe no colo. Põe no colo, de, tá. Pega todos. <risos> que alegria, gente. Que, que nenê maluco. Pega todos no colo. O que você que tá chorando, Rex? É que aí que Vem choro. cá, Rex. O que você que tá, tá querendo? Força, tá chorando? tá <risos> com Ô dó, o que você tá chorando, Rex? Pega tá fome, O que você que tá chorando, Rex? Deita uma O que você que que tá, que que tá chorando, Rex? Ai, Lara, sossega. O que você é é tá da chorando, Rex? Vem cá, Rex. O que você tá chorando, nenê? Eu Oi, gente. Oh, o que que foi, meu filho? Quantos meses, meu bebê? O oh, que você que quer, meu filho? O oh, que você que quer? Que ração, né, bebê? Açou, olha, gente, achou a ração. Olha, olha como que tá querendo comer a ração. Olha, olha, olha. Todo dia de manhã é assim, gente, a fomeza. E a fomeza que agora tá com ração, esses meninos? Pega no copo, pega no copo. Fiz no colo? Fiz no colo? Fiz no colo? Pega os três bebês no colo. Olha os três bebês, gente. Cadê os três bebês? Eu não tô chega direito, não. O sol tá refletindo. Cadê os três bebês? Ah, quem é essa? Magali. Magali. Tá batendo o Lara. Do meia é a Lara E aqui é o Rex Não, agora do meio é a <risos> do... É a mais meu brava, Deus tá, gente? Olha quem desce, aqui comem ração, olha <risos> Põe ração pra eles gente. Não põe ração pra eles, ô dó! Deixa o dia dos bebês papai, não Pra comer vem cá, vem. Vem. Olha lá, olha a gulosa Vem cá, vem, meu amor Tá chorando, vem, meu amor. Né, bebê Não chora, meu beijo, beijo. Ô, Dô! Hexi! Hexi! Ô, Para! Vem cá, vem lá! Oh, eu mordei meus sapato, gente! E ó, quem que é papá? Vai lá, papá, tá chamando! Não, não é aqui dentro da nossa! <risos> é só pra dentro da de sacola? Vai lá, papá! Vai, meu filho! Que gostoso! Sim. Sim. É Ai, papai. Até o Todd está comendo, trouxe, papai. Você trouxe, é, trouxe mais grosso, a assim, ração tem que ser mais fininha. Não, essa aqui é de filhote. É de filhote. É, é tem mais proteína essa aí que a outra. É. A outra tinha proteína, só que é para adulto. É. Gente, quem quiser doar uma casinha pro Rex, pra Lara e pra Magali, deixa na descrição aí, ó. Tá? Tadinha, estão sem casinha, que é um... sem dinheiro para comprar casa. Olha lá, a mamãe tá aqui comendo a ração, né? Que sensacional. E o panda tá ali, gente, ó. Quem quiser doar a casa pro panda também, deixa na descrição aí. A família do Todd. Esse é o papai Todd. Esse é a mamãe Riqueza. Essa é a Lara, essa é a Magali e esse é o Rex. Então, são dois machos e três fêmeas. Olha, brigando com bicho. Brigando por causa da ração, né? Põe a ração pro pano. Não, Ele já comeu. Da outra. Hum, hum, hum. Tá gostoso, gente? <risos> hum, que ração Mostra gostosa. Que é Mostra aqui é a carinha dele. Hoje é dia primeiro, né? Sim, Vitória? Vitória. Não, tira daí, vai morder. Tira daí brigou é cara de comida é esse briga mudou põe, pra, põe ração não pode brigar não riqueza põe lá vitória para andar lá separado para não brigar não pode brigar né gente uai essa, essa mamãe aqui é protetora ela não quer que tome ração do filhotinho dela não né riqueza é bravo viu gente não gosta não mexe ração no meu filho o panda tava querendo comer aqui eu não deixou não, ó. Essa aqui é brava. Gente, eles enfrentam cachorro duas vezes, três vezes maior que eles. Esse aqui, ó, bravo demais. Enfrenta cachorro três vezes maior que eles. São raça. essas raças de cachorro são muito territorialistas. Toda vez que eu abro o portão, ele sai lá fora... E faz xixi em todo lugar para marcar o território dele. É, depois eu vou filmar para vocês ele. O Todd marcando o território dele. Ele fica lá bem esperando. Quando eu abra o portão para sair de moto, ele já vem correndo para ir fazer xixi. né? Às vezes até atrapalha papai sair, né? Né, meu filho? Fica lá, tem que falar Todd, entra para dentro, Todd, entra para dentro. Olha a riqueza. Você tá quem batendo no, no panda, riqueza? Não pode brigar com panda. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Tá? Hoje é dia primeiro. Eu vou. Hoje, hoje é. Hoje ele está fazendo 37 dias. Tá? Um mês e sete dias. Daqui uns dias eles vão tomar agulhada a primeira injeção. Ele já tomou o remédio de verme, então hoje um ele vai tomar injeção. Eu vou filmar para vocês dando injeção neles. Tá bom? Então tá. Tchau, tchau.